Bom, temos que falar sobre mais um monstro. No passado, assuntos como esse, eu apenas ficava em silêncio. Era algo terrível de falar sobre, nada a acrescentar. Mas, se nós ficamos em silêncio, isso significa que nada será feito. E se a população não reclama, e se nós como sociedade não mudarmos nossos meios, isso irá voltar a se repetir. Existem monstros sendo soltos por aí. E eles correm livremente e fazem exatamente o que querem. Porque nossa sociedade, honestamente, é imbecil. O que aconteceu agora, acontece menos de 10 dias depois de outro monstro atacar. E não importa a idade desses monstros. Não importa se são menores de idade, se tem 25 anos como nesse caso, ou se tem 50, 70 anos. Monstros existem e nossa sociedade, até hoje, os ignora. Acham que o monstro é aquele que quer defender a sua família, que ali no trânsito se defende de um assalto, que quer defender a sua casa de um roubo. Esses monstros que a sociedade chama são nada mais nada menos que mães e pais de família. E isso pode acontecer em qualquer lugar do nosso Brasil. Quando colocamos as nossas crianças em creches para que o Estado tome conta, você simplesmente acabou de as abandonar. É isso que está acontecendo. Isso não se reflete só em casos horríveis como esses, mas com mulheres andando pelas ruas, crianças, pais de família completamente desprotegidos. E por quê? Por que isso acontece? Ah, dessa vez foi com uma machadinha. Olha o nível desse terror. Mas, se tivesse sido com uma, um berro, se tivesse sido com outro equipamento, a mídia inteira estaria pedindo pela proibição. Vamos tirar esses caques, vamos tirar esse absurdo. Como é que isso pode acontecer? Qualquer equipamento, qualquer uh, objeto pode ser usado para tirar a vida de outro ser humano. Não há como parar isso proibindo objetos. Talvez seja a hora de prepararmos esses professores que, ao contrário de pedirem mais defesa, ao, ao contrário de pedirem segurança, o que eles fazem, como aconteceu há menos de 10 dias atrás. Falaram, os próprios professores falaram que não queriam policiais, que não queriam berros em suas escolas, que isso era muito perigoso. Eu falo o contrário. Nós temos que começar a pensar na formação desses professores, tem que ser uma formação da mesma forma que é formado um policial, tem que ter ali prática de tiro, tem que ter prática de portar, não interessa o quê? Todos eles têm que ter a segurança, porque eles estão com o nosso bem mais precioso, a nossa juventude completamente abandonada à mercê de psicopatas de monstros e mais uma vez ninguém faz nada mais uma vez nenhuma mídia podre vai comentar sobre isso para Big Brother Brasil tem 10 mil comentaristas para falar de futebol tem 100 mil e aí quando tem um assunto desse não só passam as notícias como se nada tivesse acontecido mas todo mundo sabe a solução se você quer proteger as mulheres, você primeiro tem que colocar um berro na mão de cada uma delas. Bolsa berro, meus queridos. Qualquer coisa, se você quer proteger os professores, quer proteger as crianças, os coloquem com equipamentos que possam os defender. Ou mais uma vez isso vai voltar a acontecer. Isso era muito incomum no nosso país. Para vocês terem noção, Desde 2011, 10 casos desses aconteceram, só que 2 nos últimos 10 dias. Ou seja, é uma aceleração surreal, uma progressão geométrica desses casos acontecendo. Então, o que, que vocês acham? Que esse foi o último caso? Que essa última vez que há um desastre desse vai acontecer? Imaginem o desespero desses pais. Imagine o desespero de você receber a informação de que a creche onde está seu filho foi atacada. E aí você vai lá e chega nessa creche e foi seu filho que foi atacado. E quem foi o responsável por isso? Ah, sim, teve um assassino. Mas ninguém poderia pará-lo. Não há segurança nenhuma dessa escola. Como um homem de 25 anos minha, pois, pode entrar numa escola dessa e fazer exatamente o que quiser não há segurança nenhuma não há ninguém para falar o oh, que que está fazendo aqui em horário onde essas crianças deveriam estar Qual que é o seu filho Qual que é o seu cadastro Qual que é a sua digital para entrar nem isso tem as portas abertas e as crianças lá completamente abandonadas porque é isso que acontece quando você infelizmente né na sociedade que nós vivemos mãe e pai tem que trabalhar porque agora ninguém consegue sustentar a casa sozinho. Nesse maravilhoso mundo dessa economia socialista, todo mundo tem que trabalhar e ninguém pode sustentar seus filhos sozinho. Então, nesse momento, você coloca seu filho numa creche. E o que, que acontece? Agora o Estado vai fazer o papel que antes era da mãe. O Estado vai fazer o papel que era antes do pai. E a proteção que você tinha em casa, a proteção que você tinha, simplesmente desaparece. E mais uma vez, um monstro é livre para fazer exatamente o que quer. E com a porra de uma machadinha. Não foi com, uma, com um berro uma metralhadora, não, com um caque. Nada disso. Todos esses monstros que a esquerda chama, que agora veio o Flávio Dino, e diz que são os caques que estão financiando o PCC. Pelo amor de Deus, será que ninguém desses caras tem uma única consciência? Será que nenhum desses caras tem alma? Ou são outros monstros no poder, muito mais perigosos, muito mais sinistros, porque o que acontece aqui não acontece só em creches, acontece todos os dias nas ruas do nosso país, onde nós ouvimos que as mulheres elas são super empoderadas e elas podem absolutamente qualquer coisa, claro. Menos se autodefenderem, porque aí ela tem que passar por um trâmite horrível, tem que investir 5 mil reais, 10 mil reais para conseguir um berro, enquanto homens super maiores do que elas, muito mais fortes, apenas precisam usar a força física para destruir a vida dessas mulheres. E cadê as feministas? Cadê a esquerda para defender? Cadê os direitos dos humanos? Ninguém tá nem aí para isso. A única coisa que importa é vir na televisão toda bonitona e falar que é feminista, que ai, quer os direitos iguais para as mulheres mas isso nunca vai acontecer enquanto a mulher não tiver a mesma força que o um homem então as professoras dessas creches as os caras se não tem segurança se não tem policiais defendendo essas mesmas mulheres têm que fazer alguma coisa essas creches não podem estar simplesmente à Sede em monstros, isso tem que parar. E não vai parar se a gente ficar em silêncio. Não vai parar se a gente simplesmente calar as nossas vozes. Então, por mais horrível que tenha que ser, nós temos que falar sobre esses assuntos nós temos que tratar o que realmente está acontecendo a nossa sociedade foi completamente descartada e toda a nossa segurança e tudo que o bolsonaro construiu pela nossa segurança a esquerda tá destruindo agora e qual é a justificativa disso de que o pobre ladrão tem que roubar mesmo e só ele tem o direito de ter um berro e só ele tem o direito de ser um monstro nós os cidadãos de bem temos que ser os monstros agora. Nós temos que ser aquelas pessoas que são feras, que defendem a nossa família, que defendem a nossa sociedade. Ou nós seremos apenas vítimas. Nós seremos os coitadinhos da vez. Pelo amor de Deus, isso tem que parar. Eu peço a ajuda de vocês que conscientizem as outras pessoas. Porque não é sem segurança que nós vamos ter uma nação com liberdade. A segurança e liberdade caminham juntas. E quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pelo seu apoio. E até a próxima. Tchau, tchau.